Se liga aqui nesse vídeo aqui agora, eu quero falar para você sobre quatro pontos que eu anotei aqui na, no meu caderno e fazem com que você e que várias outras pessoas não ganhem dinheiro e sempre quebrem a banca dentro do mercado de apostas. Opa, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júnior Moreira. Bom, olha só, galera, primeiramente, tá? Esse vídeo aqui de hoje... É um vídeo que eu estou gravando sem roteiro, claro, geralmente eu sempre separo um roteiro para eu estar tá entregando aqui um conteúdo para vocês de uma forma mais técnica. Só que hoje eu quero levar esse conteúdo mais como um formato de bate-papo. É, hoje, mais cedo, eu mandei algumas entradas no meu grupo gratuito lá no Telegram. É, hoje, por exemplo, nós estamos com 4 a 0 lá no nosso grupo grátis, não estou falando do VIP, ok? Inclusive, se você quiser, te convido já para entrar lá no nosso grupo gratuito agora, o link vai estar tá aqui na descrição do vídeo vai aparecer aqui no card também. É só você clicar agora e entrar lá, porque todos os dias tem conteúdos. Eu sempre estou mandando alguns áudios, alguns conteúdos que podem ajudar com que você se torne mais profissional dentro deste mercado. Porém, também todos os dias tem entradas lá dentro, tá? Todos os dias nós mandamos. Ontem ficou 6 a 0, hoje está 4 a 0. Então, todos os dias a gente entrega um bom resultado no grupo grátis também para a galera. Então, entra lá de imediato. Bom, olha só, e por que, que eu resolvi gravar esse vídeo para você aqui sem roteiro, nesse estilo de bate-papo, tá? Eu vou, eu vou tentar até não editar esse vídeo aqui, mas qual que é a ideia? Bom, uh, sempre alguns alunos me perguntam, né? Os alunos têm acesso a mim no, no WhatsApp, etc. Então a galera sempre me pergunta, Júnior, às vezes eu consigo ganhar uma boa grana, mas no final das contas eu acabo sempre perdendo. E aí eu vejo sempre o que a galera me, né, me explica, porque eu sempre pergunto, mas como que você tem feito, etc. E aí eu percebo alguns pontos importantes, um, um padrão, tá? E esse padrão tem um pouco até mesmo com a minha transformação dentro deste mercado. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque eu já perdi muita grana dentro deste mercado no início também, né? Para quem já me acompanha mais tempo sabe disso, eu já falei lá no meu começo, e eu comecei com uma banca um pouco mais alta do que, né, do que é comum a gente começar. Então eu comecei com uma banca de dois mil reais e perdi essa banca em menos de sete dias. Depois eu coloquei mais reais e perdi novamente essa banca. E tem a ver até um pouco com os erros que eu cometi e que eu vejo que muitas pessoas fazem isso. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você entende o que eu vou te falar aqui agora e você começa a aplicar o que eu vou te mostrar aqui agora... Você começa a ter resultados diferentes. Por que eu estou te falando isso? Se você for no meu Instagram, uh, é claro que depende de quando você está vendo esse vídeo, mas hoje eu coloquei lá no meu Instagram, lá nos stories, fazendo um saque de 902 reais no dia de hoje, isso às 9 horas da manhã, ok? Ontem eu postei lá no meu Instagram, também nos stories, um outro saque no valor de 685 reais, ou seja, pode ser de Hoje 900, ontem 700 e toda semana fazendo vários saques e sempre documentando isso lá no meu Instagram. Então, o que, que eu quero que você entenda? Que lá atrás eu perdi muita grana, eu fazia de forma errada e perdi muito dinheiro. Só que depois de mudar alguns paradigmas, vamos dizer assim, mudar alguns conceitos, esses resultados começaram a se inverter. Ao invés de perder dinheiro, eu comecei a, de fato a ganhar dinheiro. E tem uma conta, né? Eu uso uma conta da caixa, só para você entender. Eu uso uma conta da caixa é, que eu não usava. Então eu deixei essa conta exclusivamente para sacar o dinheiro que eu ganho, né? Na, no mercado, seja no, no nosso grupo de futebol virtual, no futebol real, no boleto, por aí vai. É, eu sempre uso essa conta para eu sacar o dinheiro para eu ver um balancete de quanto que eu estou ganhando no mês, né? eu coloquei lá no meus stories. Esse mês, é, atual, a, nós estamos agora no dia 15, né? Dia 15 de março. Uh, quase 4 mil reais de saldo, só que eu já gastei uns 2 mil, então já fiz uns 6 mil reais neste mês. Então, talvez 6 mil reais para você possa ser pouco dinheiro, só que eu sei que para muitas pessoas 6 mil reais é muito dinheiro. Só que o que, que eu quero que você entenda com tudo isso? Eu separei aqui quatro pontos, quatro tópicos aqui no meu caderno mesmo, uh, dos quais eu acho que são os principais fatores que fazem com que você não ganhe dinheiro dentro deste mercado. Então, se você já está gostando do assunto, quero pedir para você é, deixar o seu like aqui no canal, porque o seu like ajuda com que o nosso vídeo alcance mais pessoas é, que queiram também aprender a ganhar mais dinheiro com este mercado. Tá? Então, deixa o seu like, esse, esse é o nosso termômetro, é só isso que eu te peço em troca desse conteúdo que eu estou gravando de graça para você. E se inscreva no canal, Aí já é importante para você, se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Beleza? Bom, primeiro tópico que eu acho que faz a, a maior parte das pessoas perderem dinheiro. Primeiro ponto que eu coloquei no meu caderno. E na experiência? Isso é óbvio. Ah, qual que é o, o padrão do que acontece com a maioria de nós, né? Nós entramos neste mercado, nós descobrimos este mercado, geralmente de uma forma repentina. Por exemplo, eu estava numa roda de amigos, eu já tinha co começado a ouvir falar sobre apostas esportivas. Eu estava numa roda de amigos e um dos amigos falaram que apostou num jogo e que ganhou tal valor eu achei aquilo ali incrível, fiquei totalmente eufórico, coloquei uma grana na banca e saí apostando de, todos, né, de todas as maneiras erradas possíveis. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Então, a inexperiência, primeiramente, junto com alguns outros fatores, né? por exemplo, porque quando a gente descobre este mercado e você vê outras pessoas ganhando dinheiro com isso, nós pensamos que é super simples e super fácil. Na verdade, é simples, mas pelo fato de ser simples não quer dizer que seja fácil, tá? Tá? É, então a gente fica eufórico, poxa, caramba, posso ganhar 50, 100 reais ali fazendo uma aposta, etc. Então a gente fica eufórico com aquilo. E, e aí tem uma falha na, no ajuste de expectativas. Nós não sabemos ajustar as expectativas no início. Então a gente, poxa, a gente entra naquele mercado, faz um primeiro depósito ali. Na grande maioria das vezes as pessoas começam com um depósito de 50 reais, por exemplo, 50 reais, e acham que vão fazer. 100 200 300 reais no dia com aqueles 50 reais, entende? Então, inexperiência. A pessoa não tem noção do que é gestão de banca, não tem noção do que, que uma banca de 50 reais ela pode conseguir. É, é, pode até conseguir na sorte muitas vezes, né? No, no, nos primeiros dias, com 50 reais, dobrar esse valor. Acontece muito. Só que não dura muito tempo isso. Entende? Isso não dura muito tempo. Então a falta de experiência é o que mais atrapalha as pessoas. E, o que, e qual que é o problema disso? Porque no começo. Tudo bem, todo mundo tem né? Tem falta essa experiência, só que o que eu vejo muito são as pessoas insistindo dentro do mercado sem querer buscar conhecimento, sem querer aprender a maldade do game, sem querer aprender a maldade do jogo para conseguir, de fato, ganhar dinheiro com isso. Porque acredite em mim, você pode estar tá perdendo grana e etc, só que eu tenho certeza que em algum momento, se você já tem o um mínimo de experiência dentro deste mercado, em algum momento você já conseguiu pegar um green, você já conseguiu ganhar, nem que seja 5, 10, 20 reais uma entrada. Então se você conseguiu ganhar 10, 20 reais numa entrada, é sinal de que você é, viu que isso funciona. Poxa, se eu peguei um green e ganhei 10 reais, é porque funciona. Mas se você não está conseguindo sacar dinheiro todos os dias, se você não está colocando grana no seu bolso, é porque você está fazendo a forma errada. Entende? É, é isso que eu quero que você entenda. Segundo ponto, que aí vem um pouco com a minha experiência. E a teimosia, que é o quê? Não assumir os próprios erros. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, elas não assumem os próprios erros. Elas, quando perdem grana, preferem sempre colocar a culpa na casa, porque a casa não funciona, porque o mercado é ruim, porque, por exemplo, se ele está, às vezes, no grupo de uma determinada pessoa, no grupo VIP de uma pessoa, por exemplo, sei lá, tá lá no meu grupo VIP, é porque o grupo VIP do Júnior não funciona, é porque é, esse negócio é furado... Sabe, ele inventa N motivos, mas nunca assume que talvez ele não está seguindo a gestão, que é o que acontece a maioria das vezes. Nós temos vários relatos de alunos que muitas vezes mandam para a gente assim: Poxa, Júnior, ganhei mil reais hoje, cara. Você fala, Poxa, bacana, cara, ganhou mil reais hoje. E chega no dia seguinte o cara fala assim: Poxa, Júnior, eu peguei uma entrada hoje e perdi aqueles mil reais de ontem. Poxa, cadê a gestão, entende? Então muitas vezes a pessoa ela não assume que ela está falhando. Poxa, eu não estou seguindo gestão. Para para perguntar para você mesmo neste momento. Você é uma pessoa que é, né, você já tem experiência de dentro deste mercado, você já atua dentro deste mercado. Para para pensar um pouquinho e pergunte-se para você mesmo. Eu estou de fato fazendo tudo certinho? Eu estou seguindo gestão? Eu estou batendo a minha meta do dia e parando? Eu estou batendo a minha, o meu stop loss e estou parando realmente? Eu estou entrando com 1% da minha banca, 2%, não sei quanto que você definiu? que vai ser a sua gestão, mas você está seguindo o que você definiu? Você está pegando realmente 1%, 0,5%, 2% da sua banca como você definiu? Entende o que eu estou falando? Então, muitas vezes as pessoas não assumem os erros e isso acaba atrapalhando. Terceiro ponto, que eu acho que é um dos fundamentais. Não ter um objetivo claro, um número claro de meta definida. O meu número claro de meta não é um número específico, tá? tipo reais? não. A minha meta está entre 500 a 1000 reais por dia. Essa é a minha meta. Ontem, como eu falei, saquei 685, hoje eu saquei 900 reais. Então tá dentro deste número. Se eu fizer 500 reais e quiser parar no dia, tudo bem, parei, tudo bem. Ok? Então tá dentro deste número aqui. Só que o problema é que a maioria das pessoas, elas colocam um número, elas batem aquele número, mas não sabem parar. Então a pessoa vai lá e coloca, por exemplo, a ah, minha meta é 50 reais por dia, tá? 50 reais por dia dá 1.500 reais no final do mês, poxa, é mais do que um salário. E... E aí a pessoa faz 50 reais às vezes como entrada, né? colocar é o mercado de futebol virtual, ela faz uma entrada, 3 minutos ela faz 50 reais em 3 minutos. Em vez ela parar porque ela já bateu a meta dela, o que que vem no subconsciente? Poxa, você fez 50 reais tão rápido, vamos pegar mais uma entrada, e aí talvez ela pegue essa entrada e faz mais 50. Poxa, fez 100 hoje, caramba, muito bom, fez 100 hoje. Talvez no, no emprego dela ela não faça 40 conto no dia, mas ela fez 100 hoje. Mas como ela fez 100 hoje e fez rápido, poxa, vamos pegar mais uma. E talvez ela vá lá e consegue um green. Poxa, 150 reais hoje, caramba, vamos parar? Não, vamos mais uma. E aí ela vai, até o quê? Vou perder aquilo Entende? Então, você precisa visar isso, velho, no longo prazo. A grande maioria das pessoas, na verdade, elas visam isso com uma forma de imediatismo. Esse que é o grande problema. A galera que entra hoje com a banca de 50 conto e quer fazer na semana já dois mil reais, sabe? Sendo que, por exemplo, ela está trabalhando de carteira assinada há anos, ganhando um salário ruim, tá? Ganhando um salário lá de R$ reais, insatisfeita com o emprego dela... E aí ela quer, com uma banca de 50 já, já começa a fazer 200 reais por todos os dias, com esse negócio assim, do dia para a noite, sem ter o ponto 1 um que nós falamos aqui, que é sem ter experiência, fazendo de qualquer jeito, fazendo de forma errada, sem gestão, sem controle emocional, sem nada. Entende? E 50 reais, vou falar para vocês, tá? 50 reais é uma meta totalmente palpável dentro deste mercado. E muitas vezes as pessoas não dão valor a 50 reais dentro deste mercado, porque às vezes você faz 50 conto nisso... Falando de futebol virtual novamente, você faz 50 reais às vezes com uma entrada que dura 3 minutos. E aí, parece que foi muito fácil. Só que você pensa, quanto que um servente de pedreiro trabalha para ganhar 50 conto? Quanto que um gari trabalha para ganhar 50 conto? Quanto que uma faxineira trabalha para ganhar 50 conto? E aí você ganha 50 conto em 3 minutos, acho que está muito fácil. E aí quer fazer 500, 600 reais assim com a banca pequena, sem injeção nenhuma. Poxa, cara. Se você pegar 50 reais por dia, é 1.300, é 1.500. Dependendo, é mais do que o seu salário aí de 1.300, 1.400 reais. Sei lá quanto você pode ganhar. Mas é mais do que um salário mínimo no mês. Então, mais valor. Você fez 50 reais como entrada? Colocou isso como sua meta? Para, velho. Pronto, respeita, entende? Isso é, são pequenas decisões que fazem com que os seus resultados se tornem mais profissionais. E o último ponto pra mim... Um dos mais importantes, se não o mais importante, é não ter controle emocional. Acho que o não ter controle emocional é o que mais afeta as pessoas. Porque eu posso entregar uma, uma, uma planilha de gestão de banca aqui perfeita para você seguir. Mas se você não tiver controle, uma hora ou outra você vai acabar fugindo da gestão. E você foge do controle de, de, de, de, de emocional de diversas formas. Você pode bater sua meta no dia e você está empolgado e fica aquela em vez de você controlar suas emoções, você não, vou só mais uma, vou só mais uma, vem aquela vozinha no ouvido da gente. E muitas vezes acontece nós perdermos dinheiro exatamente nesse, só, só vou mais uma, né? Acontece muito. Parece que tem é até um karma nisso. Quando você fala assim, não, vou pegar só mais uma. Costuma ver um red aí, aí vem aquele sentimento de, poxa, poderia ter parado. E aí, às vezes, você vai nesse só mais uma e acaba pegando um red ao invés de você parar, porque agora sua energia tá ruim, tá pesada, porque você tá estressado, tá puto, tá revoltado porque pegou um red você... Perde total aí o controle, não, vou recuperar agora. E aí você mete bala na banca de uma vez só e às vezes vai lá e quebra tudo, entende? Então, ter controle emocional é você analisar o um mercado num determinado dia ou num determinado momento do dia, virar e falar assim, caramba, o mercado agora não tá bom, tá? Antigamente a gente, eu no meu caso, antigamente eu tinha aquela ânsia, né? Eu tenho que fazer uma entrada hoje. Hoje não, hoje eu entro lá no meu site de análise primeiro, né? eu sempre recomendo isso para os alunos também, entro lá no site de análise, dou uma olhada no mercado primeiro, Olha o mercado e falo, poxa, o mercado agora não tá legal não. Então o que eu faço? Eu espero um pouco, acredite em mim. Não pegar uma entrada em determinado momento do mercado também é ter um green, ok? Porque você tá evitando de correr riscos, então, sabe, ter controle emocional é isso tem diz que por exemplo eu não faço apostas tá você pode virar e falar assim ah Júlia mas porque você já tem um resultado legal não é isso cara é... um dia sem fazer aposta não vai não vai afetar a minha vida entende tipo é... e eu prefiro às vezes ver que o mercado não tá bom e evitar de pegar uma aposta em determinado dia do que insistir a si mesmo em perder grana entende então não pegar uma entrada no momento que o mercado que você analisou que o mercado não tá tão legal é ter green também então, acredito eu que esses quatro pontos, esses quatro pilares aqui são fundamentais para fazer você ou qualquer outra pessoa perder dinheiro. E se você, a partir do momento que eu estou te mostrando essa aula, do momento que você entender isso daqui e fazer o oposto disso que eu estou te mostrando aqui agora, acredito que você pode começar a ter grandes resultados, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de entrar lá no nosso grupo gratuito, o link está aqui na descrição, Tem entrado lá todos os dias, me siga no Instagram também. E deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, soldado. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. E valeu, tamo junto.